Estamos em pleno mar, mas não aparece. parece não é Eu tô vendo pelo Facebook que aparece. É? Não, Sim. no meu. Ó. Na verdade, não tá. Não, não, não. Eu tô vendo pelo Facebook que aparece. É? Não, Agora sim. Avisa, a Sônia, que é no... Ô, Naya. Oi, Ivone, estamos ao vivo, está todo mundo ouvindo. Pode falar, Ivo. É, O acesso é no nosso Facebook, não no link que você passou, tá? O acesso é no nosso Facebook. Eu entendi. Facebook então, você... na rede. Tá, então você quer que eu apague esse? É melhor apagar? É melhor, melhor. A Sônia acabou de perguntar aqui, Bom, eu pus lá o link que estava aqui no Facebook. Olha lá, avisaram que não está funcionando, tá vendo? Porque esse link é só nosso. Oh, Opa, o pessoal está entrando aí, vamos lá. Vamos colocar os 30 segundos. Chegou! Boa noite, gente, boa noite. Boa noite, Catarina, Luiz, Sônia. Vai por os 30 segundos? Então põe. É lógico. agora sim, boa noite. Agora com começou, tudo. boa noite a todos. É, tudo começamos bem? Começamos agora, né, Naia Isso, estamos dando início aqui a nossa live de apresentação dos cursos, obrigada para todo mundo que já está aqui, e a gente tem, enfim, tem bastante coisa para contar, para explicar, quem, já, quem tiver alguma dúvida, o é, à medida que a gente for conversando, pode falar, pode perguntar, colocar no chat, e... Perfeito, a gente vai conversando. Bom, era aquilo que, que a gente havia anunciado, né, o objetivo dessa live é apresentar os cursos do ano de 2021 do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, né? É... A... A, a, a nossa parceria, né, o De Olho na Rede, tem uma parceria com o Sindicato de Jornalistas, e, e essa parceria nós temos desde o ano passado, e até fevereiro nós oferecemos cursos no sindicato, mas cursos relativos ao exercício de 2020. né A pandemia e várias outras coisas acabaram é, prejudicando impedindo que a gente finalizasse os cursos em 2020. Então, a gente é, deu continuidade em 2021. Agora, em abril, a gente começa efetivamente é, as formações do Sindicato dos sindicatos de jornalistas para é, 2021. Então, essa live é para a gente dar início, né? Para a gente dar início a esse, esse período, essa fase de formação, né? Isso. Para isso, a gente... Isso, isso. E, né, a gente vai apresentar os cursos que a gente vai dar, as oficinas, a gente vai contar, a gente vai falar um pouco da emenda, mencionar um pouco dos professores, enfim. As dúvidas que as pessoas mais têm, a gente vai procurar tirar. E as dúvidas que forem aparecendo também, a gente vai sanando. Oi, Sila, boa noite. Então, e a gente, mas primeiramente... é importante a gente destacar o nosso agradecimento ao Sindicato de Jornalistas, né? é, Sim, a toda oportunidade. a diretoria do Sindicato, é, comandada pelo Paulo Zocchi, presidente do Sindicato, e que tem à frente na parte de cursos e eventos a Erika Aragão, a gente quer agradecer e por, pela, pela oportunidade né, de, de, de, de confiar a nós essa formação, o Sindicato ficou um tempo sem oferecer Formação para a categoria, né? E está retomando agora com o um trabalho nosso, o um trabalho do de Olho na Rede, e isso é, é, é muito prazeroso para a gente, né? Então, Sim. a gente só tem a agradecer essa, essa confiança, né? Depositada a nós pelos sindicatos de jornalistas. Para nós é muito, muito, é motivo de muito orgulho poder colaborar com a categoria. É muita. É muita honra mesmo, muito orgulho, e o Sindicato tem proporcionado isso para a gente, e a gente, é, a gente tem essa, essa ideia, essa sensação, é, e quando a gente vê os resultados dos cursos, a gente tem a, a confirmação disso tudo. Então, a gente fica muito orgulhosa e feliz, e aqui vão nossos agradecimentos. É, e aí aproveitamos para agradecer os alunos, né, porque nós temos alunos que estavam conosco desde o início, né, o ano passado, e aí Sim. eles foram fazendo os outros cursos, e outros, e outros, e tem alunos que, que já se inscreveram nos próximos cursos. Então, é muito legal isso, né? Então, a gente agradece muito aos alunos, né, aos jornalistas, teve estudante também, né, entre esses alunos. É, nossos cursos atendeu profissionais do Brasil todo, né? Teve um dos cursos que nós tivemos profissionais até de fora do Brasil, né? Tivemos da Turquia... Sim, sim. Irlanda, né? Então foi bem, bem bacana e a gente agradece bastante, né? Esses, esses alunos, né? Não vamos agradecer só, Não, é. a, só o sindicato, mas Não. os alunos são responsáveis por isso, né? Porque eles, Muito legal. De fato, enfim, é o sentido, né? Os alunos é. sempre dão sentido para tudo isso que a gente está falando aqui, desses orgulhos, dessas honras e tudo mais. É, o protagonismo é deles, né? O protagonismo, de fato, é dos alunos, né? Mas, vamos lá, então? A gente está oferecendo, é, agora, né, junto com o sindicato, nós estamos oferecendo três tipos de cursos, né? Isso. Os cursos que nós chamamos de cursos básicos, os, as oficinas, que é a tal mão na massa mesmo, né? Isso. E os cursos de extensão, que são cursos mais qualificados é, para ajudar na especialização em áreas específicas né, dos profissionais Isso. de jornalismo. Né? Então, é, são esses três tipos de cursos que a gente oferece agora. E, é, quem sabe, né, no segundo semestre a gente ofereça mais cursos, a gente repita esses cursos que a gente já está oferecendo, né, tudo vai depender do da demanda que a gente tenha. Isso. É, bom, já me avisaram aqui que eu preciso trocar meu, meu fone, porque meu fone está... encheado. Está chiado, está chiado mesmo, né? Sim. Então, eu vou trocar. Então, a gente já, já prossegue, né, Nai? Se quiser ir aí, prosseguindo. Tá. Então, tá bom, a gente está conseguindo ver aqui... Pessoal, ainda tem mais, tem mais gente chegando. A gente preparou uma apresentação, é, a gente preparou alguns slides em que a gente comenta mais detalhadamente dos cursos, e aí a gente vai é, falando de cada um, e pro, no fim da apresentação a gente vai comentar um pouco sobre os combos que a gente tem, que quem quiser os, os combos consegue um desconto é, maior, né? Legal, vamos lá, então. Eu vou, vou ampliar a tela, para que todo mundo consiga tá. ver, e aí tá. vai aparecer nós duas aqui, mas eu não vou ver vocês, tá? Só para avisar, tá bom? Tá bom. Bom, então aqui é a formação é, da categoria, né, da categoria de jornalista, oferecida pelo Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, em parceria com o, com o programa de Olho na Rede e são aqueles três tipos de cursos que a gente falou, básicos, oficinas e cursos de extensão. Os básicos, então, eles são voltados aos profissionais que querem se adaptar ao digital ou que estão se readaptando, então eles têm assuntos mais amplos, né, mais abrangentes e tal, não são, não são cursos aprofundados especificamente, mas é, são bem abrangentes, essa é a ideia. E quem tiver dúvida, à medida que a gente vai apresentando, quem tiver dúvida pode comentar, né? É, Sim. Pode, pode colocar seu comentário aí, e a, gente, e a gente vai parando, respondendo, fiquem à vontade, tá bom? Vamos e, lá. O primeiro curso que a gente vai é, apresentar é o curso de comunicação digital para jornalistas. É... Agora deu ver. O curso de comunicação digital para jornalistas. O que ele faz é apresentar os principais conceitos usados na comunicação digital. Então, a gente vai estudar, é, a gente vai analisar algumas publicações de internet também ao longo do curso. A gente vai discutir, a gente vai apresentar alguns termos mesmo, a gente vai tratar muitas vezes, é, tipo um glossário mesmo, termo a termo. É, a gente vai explicar os conceitos mais abrangentes, como por exemplo é, o que, que é o inbound, o que, que é o outbound, é, enfim uma série de outras coisas que vão ajudar as pessoas a acompanharem tanto os nossos cursos seguintes quanto a, a de, de imediato já também é, a, vamos dizer aprimorar o, o o trabalho delas, né, já vai dar para, logo de cara, já vai dar para é, aprimorar o trabalho, né. Esse curso a gente vai dar de 5 a 14 de abril, é, são segundas, quartas e sextas, né, no período da noite, e então ele tem aí o valor de 297, e ele vai estar, tá, todos os valores, os valores eles vão estar tá aqui na tela, vocês vão poder acompanhar, e todos é, eles estão disponíveis pela plataforma Simpla e podem ser é, parcelados até 12 vezes, né, então acaba, por exemplo, acaba saindo um valor, a gente entende que é um valor que também não vá é, doer tanto, assim, essa é a nossa intenção, que não seja um valor que vá doer tanto no, no bolso, vai dar uns 30 reais, não sei, não sei dizer, se forem em 12 vezes, tá? Mas esse é o curso de comunicação digital para jornalistas, o primeiro que a gente vai apresentar. Quer comentar alguma coisa? É, só queria dizer que esse curso, ele abre, né? Ele, ele é, o, é o abre de, de, de todos os outros cursos, né? A gente fala um pouco de ferramentas, a gente fala um pouco de conteúdo mesmo, né? Conteúdo web, Sim. a gente fala de redes sociais um pouco né, a gente fala de termos, né, termos, tipo um glossário, né, que a gente utiliza, uhum, é, uhum. nós falamos de planejamento, então a gente dá um, uma, uma, uma, a gente a, passa um apanhado geral, né, a gente mostra, traça, né, na verdade, um apanhado geral de tudo o que vem pela frente em relação aos outros cursos, né, então hum, esse curso porque eles ele temos... abre... Isso. Não, aqueles é só... termos todos lá, de persona, jornada do consumidor, funil de vendas, né? Enfim, é, é, tudo, e tudo eles... isso, o que é importante a gente lembrar, todos os cursos que a gente está oferecendo, todos esses nossos cursos da parceria com o Sindicato dos Jornalistas aqui de São Paulo, todos eles estão voltados e adaptados para a realidade dos jornalistas. Então, é, todos os conceitos, mesmo que eles não sejam conceitos de jornalismo, vamos dizer assim, é, a gente mostra como eles são usados por jornalistas e dentro do jornalismo. Exato. É o, segundo, o segundo é SEO, conteúdo otimizado para ferramenta de busca. Né? É, a gente apresenta as melhores práticas né, para você construir, para você desenvolver seu conteúdo... É, de maneira que ele se adeque às ferramentas de busca, aos algoritmos, a gente fala de algoritmos, inclusive, né? a gente comenta um pouco de, a gente, comenta so, é, a gente fala de algoritmos, a gente fala de, de, de vários critérios estabelecidos pelas ferramentas de busca, sobretudo pelo Google, para ranquear né? o, o, os critérios necessários, os critérios utilizados para ranquear as páginas na, na internet é, do ponto de vista do conteúdo orgânico. Né? Claro que a gente fala do conteúdo pago também, mas aqui no SEO a gente foca, evidentemente, no conteúdo orgânico. A gente discute, como está aqui, né, conflitos que se aprende na faculdade de jornalismo e aplicabilidade. Ou seja, é, como é que a gente, como é que o jornalista precisa... É, ser criativo, né? Até que ponto ele precisa ser criativo, utilizando-se técnicas de SEO, utilizando de técnicas de SEO e, e ser criativo para não deixar o texto dele maçante, sem graça, né? Porque é necessário utilizar palavras-chave. A utilização de palavras-chave significa o que? Você vai repetir palavras, né? Então, no jornalismo, se aprende que você é, você deve evitar a repetição de palavras. No SEO já é importante é, é, repetir essas palavras. Então, como é que, como é que você trabalha isso? Né? Isso tudo a gente, a gente discute. Na verdade, são muitos assuntos que a gente trata, que a gente discute nesse curso de SEO. E só, checando, só é, é, com, confirmando que está aqui, né? as datas são 6, 8, 13 e 15 de abril, sempre às terças e quintas, e vai acontecer das 8 às 10 da noite, o curso, online, né, todos esses cursos, aliás, todos. nós estamos eles são online, vai acontecer, é, e tem uma carga horária, pode ser das 10, ao às, às, melhor, das 8 às 10 da noite, com uma carga horária de 8 horas, então a gente vai ter quatro encontros com vocês. Esses cursos que nós estamos falando agora, eles são ministrados pela NAIA e por mim, né, é, a gente vai ter outros cursos e oficinas que serão ministrados por outras, outros professores que a gente vai falar logo mais. Ah, só voltando, o, o custo, o, o investimento né, nesse curso é de R$ 242,00, e como a Maia já disse, pode ser parcelado em até 12 vezes. Aí a gente vai ter também, é, em abril, a gente vai ter o curso de jornalismo nas redes, que vai é, abordar as melhores práticas de uso das redes sociais para o jornalista. Isso tanto no, no desenvolvimento de reportagens, assessoria de imprensa, consultoria de comunicação, produção de conteúdo. É, então, tanto para, tanto para o, o, o jornalista, muitas vezes na hora em que ele quer se firmar como, como marca também, como que o jornalista pode utilizada as redes sociais, e como as redes sociais podem ser importantes para você conseguir é, relacionamento com o público, relacionamento com as fontes, de que maneira você vai divulgar o trabalho que você está fazendo, quais são as melhores redes para isso, para aquilo, se você deve estar tá em todas as redes, enfim. né? A gente vai tratar disso e vai tratar também da, da desinformação né? nas redes sociais e a relação disso com o trabalho de jornalismo. É um curso que vai ser realizado de 20 a 29 de abril, terças e quintas, também no período da noite, das 8 às 10, e tem é, 8 horas de duração. A carga horária é de 8 horas. E o investimento é o mesmo, né? 242 Sim, 242, ó. sim. É, a gente deixou aqui na tela né uh, o endereço aqui para inscrição, né? É, inscrições Sim. e mais informações pelo simpla.com.br barra SJSP de Olho na Rede. Isso. Agora a gente entra na parte das oficinas, né? Só voltando um pouquinho, todos esses cursos que nós falamos agora, esses três cursos, eles acontecem no mês de abril. Então, eles já acontecem no mês que vem simultaneamente, né? E ao final a gente vai falar do combo, como a Naya comentou, porque você pode adquirir um combo é, com todos com esses três cursos, né, com desconto. Agora a gente entra na parte das oficinas, certo? Isso. O meu, o meu Facebook aqui está bem atrasado. A, a tela, não sei como é que tá para vocês, mas para mim não tá minha... aparecendo. Não, tá aqui, tá? A ok. Minha... Ah, tá. Foi é você... Minha... Você uma tela para trás. Pronto, agora tá na tela certa. Ah, tá. É, bom, o, o, a primeira oficina é a oficina de redes sociais, né, que vai acontecer às sextas-feiras, sempre às sextas-feiras, das, da das 8 às 10 da noite, é, serão quatro encontros, né, portanto uma carga horária de 8 horas. E vai trabalhar nesta oficina, desde a criação de perfis, de páginas, eventos, postagem de fotos, vídeos, entre outras funcionalidades, eventos, criação de eventos, né? é, é, compartilhamentos, engajamentos, tudo isso vai ser é, discutido nessa, nessa oficina. E, e é aquela, aquela tal história que a gente estava falando, é colocar a mão na massa, então é importante... Que você esteja com o seu celular ou com o seu computador ou se quiser até ficar com os dois né? é, para essa oficina, porque durante o tempo que você vai estar tá na oficina, você vai estar tá utilizando né, o seu dispositivo para é, é, manusear, né? você vai estar tá manuseando o seu dispositivo. Então, a gente vai trabalhar com essas redes que são muito utilizadas pelo jornalista Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. É, o, o, o investimento nessa oficina é de R$ 132,00. Então, é, e lembrando, gente, sempre que quem é sindicalizado tem desconto de 10% sobre todos os valores, inclusive valores dos comos que a gente vai ver lá na frente. Então, é importante a gente frisar que quem é sindicalizado tem 10% de desconto. E é importante frisar também a importância de ser, é, e até um pouco redundante agora, né? Importância importante de ser sindicalizado, né? É, faz muita diferença para a categoria, né? Uma, uma categoria unida e, e uma categoria volumosa né? faz muita diferença, ela passa a ter muito mais peso nas suas reivindicações. Bom. É, então, essa é a oficina de redes sociais que vai acontecer nos dias 9, 16, 23 e 30 de abril. Isso. Aí a gente tem a oficina de ferramentas Google. Então, são ferramentas... Por que, que a gente pensou nesse curso? Porque são ferramentas que, é, é, que ajudam, que estão à nossa disposição, boa parte delas gratuitamente, e que podem ajudar no trabalho do jornalista, tanto aquele jornalista... É, é o mesmo esquema que a gente falou, né? Mas pode ser tanto quando você trabalha com uma equipe. Então, aí, por exemplo, entraria tá, o Google Drive, que você pode, você pode usar né, de forma colaborativa. É, quanto que, muitas vezes, você quer ter algum tipo de conteúdo, você quer produzir algum conteúdo diferente, disponibilizar. Então, o Google tem várias ferramentas. Tem Google Forms, tem, o, tem lá o Google Drive. Tem uma série de... Tem o próprio ah, não, Google eu... Meet, né? Analíticos, trends. Trends, então, assim, a gente vai falar de cada um deles. Esse não somos nós, né? Nós vamos estar presentes, eu e a Evone, a gente vai estar presente, mas esse não são, não, não vão ser ministrados por nós, né? É, e aí ele tem cargo horário também de 8 horas, realizado aos sábados, no período da manhã, das 9 às 13. Cargo horário de 8 horas e o valor também tem 32. Isso aí. Deixa eu passar aqui. Agora vem a, a oficina de ferramentas digitais. Nossa, ficou um errozinho aqui. oficinas de ferramentas digitais. Né? O que seriam essas ferramentas? São é, ferramentas de monitoramento, ferramentas de e-mail marketing, é, ferramentas de, de é, conteúdo, de... É, acompanhamento de trabalhos e gestão de projeto, por exemplo, né? que é o caso do Trello, é, ferramenta de, de análise de conteúdo. Né? Então, a gente selecionou algumas ferramentas, né? logicamente que o, a, o número de ferramentas digitais existentes é muito grande. Então, a gente, a gente é, acabou escolhendo algumas ferramentas que são mais usuais, né? Que podem ser mais usuais para o jornalista. É, e aí, a gente listou algumas aí, né? M-Lab, RD Station, Zorro, E-mail, né? E, uhum. e que são de uso mais frequente do jornalista e que podem ser utilizado mais frequentemente, né? A gente sabe que tem muitos jornalistas que utilizam pouco essas ferramentas, né? E, e aí a gente vai, aí é uma maneira de ajudá-lo né, na otimização do trabalho dele. Bom, o a curso ideia é esse... justamente facilitar, né, otimizar o trabalho e aí você consegue ver o que, que você precisa e escolher aí a ferramenta que melhor te atende para você se especializar depois. Isso, a oficina ela acontece em dois dias, né, em dois sábados, das nove da manhã a uma hora da tarde. Então, logicamente que o professor consegue um tempinho aí para um intervalozinho, né, para o pessoal dar uma descansadinha assim, de uns dez minutinhos, mas é que você nem vê a hora passar. Quando você, você mexe com, com oficina, né, você, você, você participa de oficina. Você não vê a hora passar, é muito rápido, né? porque você o tá, professor está falando lá e você está lá já utilizando, aí o outro tira dúvida, enfim, é, passa bem rapidinho mesmo, você nem percebe a hora. E é isso, e o investimento também é de R$ 132,00, então são, é, aqui são 10 horas de oficina, não, 8 horas de oficina, desculpe, 9, 10, 11, 12, 13, isso, 8 horas de oficina, é, divididas em dois sábados, dois dias, 22, né? dois dias 22 e 29 de, de maio, ok? Aí a gente tem as oficinas de ads, né? do, aquele que a gente chama lá de impulsionar ou turbinar, enfim, né? Aí a gente vai falar sobre uh, como que você faz isso, tanto no Google, que era é o Google Ads, Google AdWords, né? Aqui não do nome. É, no Facebook, no Instagram, então a gente vai se dedicar, vão ser oito horas, que é a carga horária, vão ser oito horas dedicadas a isso. Entender como funciona e praticar. Né? Então é mão na massa mesmo, e aí não tem muito, muito segredo. E lembrando que muitas vezes para o trabalho do jornalista é importante você ter uma estratégia aí de, de, de, de posts, né? de, de, de impulsionamento pode ajudar você bastante, dependendo do seu objetivo, é, ter na sua estratégia algum impulsionamento. Então, é legal essa oficina, que é, tem as mesmas características das outras, R$ né? 132,00, uma carga horária de 8 horas. E aí a gente entra nos cursos de extensão, né? voltados a jornalistas, ou estudantes de jornalismo, que não se aprimorar em áreas específicas do jornalismo, conforme nós temos comentado. E o primeiro deles é o jornalismo sindical, né, o curso de extensão em jornalismo sindical. É, por que, que a gente está oferecendo esse, esse curso? É, porque a gente praticamente não vê no mercado né, é, esse, esse curso, é, a gente sabe que é uma oportunidade para o jornalista, é uma opção né, uma opção de escolha dele. E nos, no meio, o meio sindical ele é muito grande, ele é muito grande, ele precisa muito do, do, do profissional jornalista e, é, e, e há, assim, é, geralmente né, quem trabalha com jornalismo sindical é, começa assim, sem entender nada, sem saber nada da área e aí vai aprendendo e tal. E aí é uma maneira que a gente encontrou de já levar algum conhecimento para que esse profissional, seja aquele que está que numa determinada área, perdeu um emprego, quer entrar numa outra área, ou seja aquele que está saindo da faculdade que, de repente, precisa escolher né, uma área para seguir no jornalismo, a área sindical ela é bem é, oportuna, né, a gente pode dizer. E aí... O curso, é, os cursos de extensão eles têm um, um, um período mais longo, né, exceto dois, que a gente vai mostrar mais para o final. Esse aqui ele acontece em todas as terças e quintas do mês de maio e em quatro quinta, terças e quintas de junho. Né? É, acontece também, são duas horas de aula, sempre das, das 20 às 22 horas. E aí, nesse curso, nós vamos tratar do quê? Da história do jornalismo sindical, que é rica, né, o jornalismo sindical, ele faz parte da história do Brasil, né, a, a gente vai falar da história do sindicalismo também, a gente vai falar de jornal impresso, que é um dos veículos mais importantes, apesar da internet, e apesar das novas tecnologias, o, o jornal impresso é muito utilizado ainda no jornalismo sindical, é, as mídias integradas, como é que se trabalha a integração dessas mídias no meio em que se fala para o trabalhador e também para o empregador, né? É, é lógico que o foco, que o objetivo é o trabalhador, mas precisa haver uma certa integração com o, trabalhador, com o, o empregador. Então, é como é que se trabalha essas mídias, é um curso que vai tratar das mídias sociais digitais, né, a utilização das mídias e a importância das mídias sociais digitais nesse meio, até porque o trabalhador hoje está muito mais é, voltado, ele, tá, ele utiliza é, muito mais a, a, a, os meios eletrônicos, né, os dispositivos móveis, melhor dizendo, do que outros meios, então, e o sindicalismo, o jornalismo sindical, ele precisa estar muito antenado. Assessoria de imprensa e E ainda impensa falta, impensa... e falta esse tipo de, de profissional para levar essa, essa realidade, essa nova realidade, digamos, que já não é mais nova, mas que ainda não é adotada, então, é interessante, é, é, um, é, um, é interessante esse curso também nessa perspectiva. Exato. E aí vai trabalhar também a assessoria de imprensa e IRP, é, é, que é, é frequentemente né, é, é, um, é, é muito inerente ao jornalismo sindical também. O valor, né, o investimento nesse curso é de R$ reais como a gente falou. É, esse não, não está com 10% de desconto para quem é sindicalizado, então a gente já frisa que tem é, desconto para sindicalizado. Ok? Aí a gente vai ter um curso de jornalismo digital para a diversidade. É, a gente tem aqui, é, na verdade, aqui a é, caramba, a gente revisou, revisou e revisou, e o slide está com as informações do do jornalismo sindical. Mas não tem problema. Espera aí que a gente tá. já fala quais não, são as Não, mas tá aqui. Tá aqui. 17 as... de maio, 17, 19, as é segundas, quartas e sextas. OK? Pode falar. Segundas, quartas e sextas nos dias de maio, 17, 19, 21, 24, 26, 28 e 31 e junho nos dias 2, 7, 9, 11 e 14. Né? Então, vai Isso. do dia 17 de maio ao dia 14 de junho, sempre às segundas, quartas e sextas. E aí... Isso. E aí é, são as matérias aqui, são as disciplinas... Isso, a gente, não, a gente acabou repetindo aqui, né, as disciplinas. Isso. No, no jornalismo para a vai... diversidade, a gente vai trabalhar as novas mídias, a gente vai trabalhar a linguagem utilizada, né, sempre, com, sempre na perspectiva do digital, né, linguagens utilizadas, é, deixa eu ver... Se eu não me lembro aqui, eu vou pegar aqui. Adequação ao conteúdo, a gente vai usar adequação, adequação é, pega, ao conteúdo. É, a gente vai falar de adequação ao conteúdo, a gente vai falar é, de, de jornalismo voltado a grupos específicos, né, como que a gente vai é, contratar né, de cada. Enfim, né, a gente vai falar de jornalismo também voltado para mobilização, né? de como que a gente pode usar o jornalismo com essa intenção. É, eu acho que são essas as disciplinas, né? Adequação ao conteúdo, a gente vai ter o jornalismo para tá, eu, tá. eu tô com elas Qual aqui, ó. Eu tô com elas aqui. Fala o nome tá? dela, eu não tem o é, nome dela. Adequação, aqui, conteúdo. Isso, adequação ao conteúdo e canais voltados. Isso. A grupos de minorias. Canais. Isso. Aí a relevância do tema é nas perspectivas econômica, política e social. Então a gente vai falar da diversidade nesse sentido. É, como é que qual, qual que é a importância de pensar a diversidade, de escrever pensando na diversidade, né, de buscar um, um público ligado nesse assunto, como é que qual que é a importância econômica disso, qual que é a relevância política, qual que é a relevância social e finalmente então o conteúdo voltado à mobilização, né? Então aí é, nesse caso é aí. a gente vai falar, né, que a, a diversidade ela tem esse esse compromisso também com mais do que outros, talvez a gente possa dizer, a diversidade, ela, ela, ela, o jornalismo, quando ele é feito com esse objetivo, ele tem. É, ele busca até resultados mais rápidos, né? Exato. A inclusão e tal. Então a gente vai falar disso. Ok. Aí, é, depois a gente tem o jornal, vai ter o jornalismo esportivo, né? A gente tem conhecimento de que. Há muita procura hoje por, por parte, de tanto de homens quanto mulheres, né, pelo jornalismo esportivo, uma área que está crescendo bastante. As universidades estão formando bastante jornalistas é, interessados nesse segmento, e por conta disso, e como é, tem pouco no mercado também, né, cursos voltados ao jornalismo esportivo, no, é, principalmente em universidades, né? A gente quis é, trazer isso também de formação para o sindicato. Então, no jornalismo esportivo, a gente vai ter a introdução ao jornalismo esportivo, assessoria de imprensa nessa perspectiva de jornalismo esportivo, como é que você trabalha o jornalismo esportivo no rádio, quais, quais as experiências né, apresentadas nesse jornalismo, o que, que é importante é, ter, né, é, o telejornalismo a mídia impressa, as transmissões esportivas faz os macetes para uma boa transmissão esportiva. Como é que se consegue transmitir, por exemplo, um jogo de futebol, né? É, de conhecer e conhecer todos os jogadores, independentemente do time. Hoje um comentarista, um, um narrador, ele, ele ele ele narra um determinado jogo. Amanhã ele já começa, ele já narra outro como é esse preparo dele, como é que ele faz para se preparar para ter toda essa habilidade. Jornalismo na internet, jornalismo esportivo na internet, então vai trabalhar o apoio da internet, ajuda que a internet dá para o jornalismo esportivo nos mais diversos ambientes, e análise e, esportiva. Isso, e, a, e, e o papel da internet no último ano, com a pandemia, ele, ele mudou praticamente ele mudou muita coisa né na realização do jornalismo esportivo também Ufa. né muito não se viaja mais né enfim tem uma série de coisas aí que a internet é, ajudou a, a, a superar e, e a gente vai falar disso também dessa né do jornalismo na internet e da internet também no jornalismo esportivo que mudou muita coisa isso. O, o jornalista, ele está também se reinventando, né? O jornalista, sobretudo o jornalista esportivo. Esse curso é um curso mais longo, ele tem 32 horas, ele tem bastante conteúdo para ser trabalhado, né? A gente pode observar aqui. É, e o, o, o investimento nele é de 594 reais. É, é, é um investimento único, né? Se você for ver uma pós-graduação o valor é, é praticamente esse valor que você vai pagar todo mês, né? Então, é uma maneira até interessante de, de, de, de, do jornalista que ou não tem tempo ou não tem mesmo condição financeira de arcar né? com a pós-graduação, que ele tem que arcar com esse curso todos os meses, ele arca uma vez só nesse curso e, e ele vai ter... É, é, vai, vai conseguir suprir uma grande necessidade dele nessa no, no entendimento dessa área aí a gente tem o curso de jornalismo científico ele é um pouquinho mais mais curto que os outros né é, mas é, mas assim é um tema que cada vez mais vem se mostrando fundamental né especialmente nesses momentos é, em que a gente está vivendo essa pandemia que não não dá sinais de que vai acabar tão cedo, né? de que a relação do jornalismo com a ciência está ficando cada vez mais intrínseca, cada vez mais o jornalista está tá se vendo frente às situações e a questões que tem que repassar para o público de uma forma compreensível, é, para o leigo. Né? É, além disso, o contato do jornalista com as fontes, né? então tudo isso a gente vai falar nesse curso de Jornalismo Científico. Então, a gente vai falar da introdução, é, a busca da pauta, né, como, onde você vai buscar pauta, que tipo de site é site confiável. né, que, Enfim, a gente vai falar disso. A gente vai falar é, da cultura científica e das narrativas jornalísticas, quer dizer, como... É isso que a gente estava falando, né, como que você consegue juntar essas duas coisas. Vamos, a gente vai falar também de tradução e pesquisa online você tem como enriquecer muito o seu trabalho, qualquer trabalho, a gente consegue enriquecer usando a tradução, né? A gente pode usar os tradutores automáticos para isso, você não precisa saber falar vários idiomas, você pode usar um tradutor automático. E a gente vai falar um pouco sobre essa utilização no jornalismo científico, o quanto isso vai agregar. Ah, e a gente vai falar também das plataformas para divulgação. Então, é, a gente tem preparou esse curso com a professora Mari Luce. e Enfim, a gente está bem animada também com ele. Esse aqui tem um valor menor, ele tem uma carga horária menor, tem um valor de 297. É importante também no jornalismo científico que ele surge como uma uma oportunidade de ingresso em novas áreas para o jornalista. Né? Porque o jornalista ele pode atuar na medicina, ele pode atuar na engenharia, no agronegócio, né? ele pode atuar em, em diversas áreas. Por quê? Porque ele exerce a função de decodificador, ele, é de, ele decodifica né, os termos, as informações dos setores para, uma, para, o, para o entendimento da população, da sociedade em geral. Né? Então, é, é, em, em todos esses lugares existe e é preciso que haja um jornalista. Né? Então, essa é uma, uma oportunidade interessante de trabalho para o jornalista também. Aí, por último, nós temos o jornalismo de dados, né? que vai hoje a gente fala muito em big data, como é que se distribui, como é que se armazena os dados, como é que se gerencia né? os dados para o jornalismo, a, a, o meio corporativo já trabalha muito tempo com isso já tem bastante habilidade com isso o jornalismo ele trabalha muito tempo com isso só que de uma maneira é, eu diria é, não é, integrada talvez ou com as novas mídias né então é, esse curso de jornalismo de dados ele vai ajudar o jornalista nesse sentido, no sentido de entender esse armazenamento, entender o momento de obter informações, entender como obter as informações que ele precisa. Uma, uma reportagem bem acurada, ela depende muito de dados, né? E com a internet, a facilidade de se obter esses dados é muito, muito maior, né? É, a gente não pode dizer, como eu já falei, né? O jornalismo ele trabalha com dados, é, desde, eu acho, desde o início, né? ele trabalha com dados porque ele sempre vai buscar fatos históricos, ele sempre vai, vai buscar é, é, é, informações do passado para referenciar o que ele está mostrando agora. Com, o, com a internet, essa busca, essa procura, né, é, ficou, se tornou muito mais facilitada. E aí o jornalismo, esse curso, ele vai ajudar nesse sentido. Ele vai ajudar é, com informações sobre ferramentas para o jornalismo de dados, é, como o leitor ganha com isso, como é que o jornalista pode fazer com que o leitor ganhe, como é que o jornalista pode fazer com que sua matéria, sua reportagem, ela tenha mais qualidade, não utilizando dados, né? Vai hum. falar de data, história e no jornalismo, a contação da história, de história que o jornalista já faz há bastante tempo, né? ela pode ser baseada em dados precisos né dados de banco de dados e vai trabalhar também alguns cases é, que já se desenvolve já de algum tempo e agora no jornalismo no, no, no jornalismo tradicional É isso aí e uma coisa é, do jornalismo de dados duas coisas uma esse curso ele foi bastante solicitado pelos alunos dos cursos que a gente tem feito do ano passado. É, esse é o curso mais solicitado, né? Então, é, espontaneamente mesmo, as pessoas já pediam. Então, a gente está com esse curso para atender essa demanda. E você falou, né, que com a internet a busca fica mais facilitada, mas ao mesmo tempo fica mais difícil, porque é muito mais informação, né? Então, assim, você, ao mesmo tempo que ter muito mais informação te ajuda, porque você tem né, mais fontes, é pode dificultar no sentido de que, eu, que como é que você vai trabalhar, né? Então, é isso que a gente vai ajudar a, a, a, a lidar, né? O curso de jornalismo de dados vai ajudar a lidar com essa, com essa questão da internet aí. Como lidar com tantos dados, né? E daí, toda, toda essa emenda que a gente passou vai atender, essa responder essa pergunta. Uhum. Bom, o valor desse curso... É R$ 297,00, né, também é um curso menor, né, é um curso de, aqui está escrito 32 horas, mas ele não tem são 32 12. horas, não, são 12 horas, é um curso de são 12, 12 horas. É. é, 12 horas e... e é isso, e começa, esse curso vai acontecer em julho, então dá para você se preparar, né, para fazer esse curso que ele vai acontecer só em julho. É, tem um outro, um outro curso Que é uma outra oficina, na verdade Que eu queria comentar com vocês Que é a oficina De, de vídeo né? Que a gente não incluiu aqui, né, época. Não é, Então, a oficina A oficina em vídeo né, é Também é uma maneira De trabalhar com produção e edição De vídeo No, no celular Deixa eu até pegá-la aqui é, só que e ela aí não tá aqui, eu acho que ela está prevista para o segundo semestre deve ser é, acho é, que ela tá prevista a gente eu acho que semestre. ela está prevista para o segundo semestre porque a gente é. acabou fazendo o quê? a gente dividiu todos os cursos que a gente tinha Isso. É, a gente dividiu ao longo do ano então alguns são para o segundo semestre mas de Exato. qualquer maneira a gente nessa oficina aí a gente vai falar da questão do vídeo não só de como você é, Trabalha a trabalha a informação, mas também como você trabalha a sua postura, você trabalha a ambientação, e, enfim, as dicas para ter imagem, como é a oficina, né? E é uma uhum. oficina mais longa, mas aí quando chegar a hora, a gente dá mais informação, né? É uma oficina é isso que aí. tem uma duração mais longa. Deve ser lá é. no começo do primeiro semestre, porque a gente está com isso finalmente. Uhum. Bom, aí a gente tem o combo de cursos, né? Uhum. que é, que é um, um, um combo com os cursos de abril, somente com os, cursos de, com os cursos de abril. Então, quem fizer esses cursos vai ter um desconto de 10%, né? Então, aí o valor dele vai ser de R$ 703,00 e quem for é, sindicalizado vai ter ainda mais desconto, né? Então, a uhum. gente vai, vai fazer parte desse combo: o comunicação digital para jornalistas, o curso de SEO e o curso de, é, de jornalismo nas redes. São três cursos do combo. Né? São só os cursos, são só os cursos. Então, eu repito aqui: o de comunicação digital para jornalistas, o de SEO e o de jornalismo nas redes. Vão acontecer no mês de abril. Exato. E aí temos o, o combo das oficinas, né? que entram todas as oficinas, a oficina uhum. Google, de redes sociais, é, de ferramentas, ads, então entram quatro oficinas né, ao, ao valor de R$ 653,00 e para quem é sindicalizado ainda tem desconto. Isso. Então você vai ver que esses pacotes de curso, eles, já, eles apresentam desconto e tem mais o desconto para quem é sindicalizado. E esse, esse combo e contempla essas, essas oficinas aqui. Isso, de abril e de maio. Né? Exato. É. Aí estão aqui os nossos endereços, né? Para vocês seguirem é. a gente aqui nas redes, né? Isso. E, e tem o link para as inscrições. Simpro.com.br barra sjsp de olho na rede. Isso. Okay. Tá, aqui, tá aqui correndo aqui embaixo da tela também. É, a gente não recebeu perguntas. Se alguém tiver, ainda a gente responde. Se não, a gente também tá sempre, a gente está à disposição. Podem mandar pergunta, porque nem todo mundo vai assistir essa live simultaneamente, né? Então, muita gente uhum. vai assistir essa live depois. Uh, quem assistir a live e tiver dúvida, pode também colocar a pergunta aí, que a gente vai responder. É, tem também, quando você faz a inscrição, lá pela página do Silva, tem canal de contato também, enfim. Então, seguindo a gente nas redes, fiquem à vontade para tirar dúvidas aí com a gente e, e a gente tem o maior prazer em responder. É isso aí. A gente é? agradece, né? Mais alguma coisa, né? Não. Ah, bom, começa em abril. Então, assim, já, na, já na, na, daqui 15 dias a gente já começa. Não é isso, né? Uhum, isso. A gente já vai começar. Dá tempo de se inscrever, mas é, a gente está torcendo aí para todo mundo já, se, já começar a se inscrever, né? E a gente, a gente começa em abril. É isso aí. A gente falou tudo. Falou tudo. Que, é, esperamos que tenha ajudado aí pessoal, e se vocês puderem, compartilhem o vídeo, o vídeo vai ficar disponível no Facebook, a gente vai colocar também no YouTube, e aí, se vocês puderem, compartilhem o vídeo, para quem tiver interesse, né, quem quiser mais Sim. informações, mais detalhes sobre os cursos, e aí, Legal. e também, é, caso queiram, como a Naya falou, entrar em contato conosco. Legal? É um abração tá a todos. Beijão e... para todos. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.